Garanta agora a maior e melhor update para o seu Futebol Manager 2022 Brasil Mundial. Link na descrição. Salve, salve, galerinha do YouTube, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos estar tá trazendo novidades do Futebol Manager 2023 que já tem data de lançamento. Aí é dia 8 de novembro. Aí vai ser a data de lançamento do Futebol Manager 2023. Aí. O jogo tão aguardado aí no mercado né? vai ser lançado em novembro aí e com várias novidades né uma delas é a é a competição da, da UEFA Champions League né no caso é a Champions a Conference a Conference League né e a é, e a Euro né Europa League no caso e outra novidade aí vai ser vai ser lançado pela primeira vez aí na PlayStation na PlayStation exclusivo exclusivo para PS5 tá galera, exclusivo pra PS5 aí, vamos para mais algumas novidades aí, é, eu lancei um trailer, eu lancei um trailer aí no canal do, do, do jogo né, do Futebol Manager 2023, eu vou deixar o card aqui, é, em cima aqui passando pra quem gostar de, quem queira ver aí o trailer tá, beleza, e vamos que vamos, na última edição, o jogo foi lançado na Game Pass, tá, galera? Na última edição, no Football Manager 2022, ele foi lançado na Game Pass no console para Xbox. Algo que irá se repetir no FM23, ou seja, quem tem Xbox vai poder jogar FM23 aí no, no seu Xbox. Tanto Xbox como Xbox One, quanto para Xbox Series X e Series X. É Series S e Series X, né? O jogo será lançado para assinantes da Game Pass, ou seja, quem paga Game Pass e quem paga Game Pass para PC, também vai ter o jogo aí disponível no dia 8. O jogo também vai estar disponível para Nintendo Swift e para quem joga no PC também, tá, galera? E uma novidade muito interessante aí é que voltará a versão Touch, que não foi lançado no... na edição 2022, é, a, a edição Touch é voltada para tablet. É, é um jogo mais simplificado, tá? É mais simplificado em relação à edição completa. É atrás muitos jogadores que querem um jogo de FM mais simples, tá? Ele porém será mais restrita. E estará presente na Apple Arcade, né? Serviço de assinantes do, de jogos da, da Apple, tá galera? E no Swift... A Apple Card só pode ser assinado por dispositivo da marca, ou seja, quem tem a Apple vai poder jogar o jogo e vice-versa. É, mais uma novidade aqui, ou seja, lembrando, lembrando, a versão mobile do jogo, a versão mobile mobile do jogo tanto para Android e Apple é, é, vão estar tá, vão estar tá nas lojas normalmente, mas não nas lojas brasileiras, ou seja a versão mobile não vai estar tá no Brasil, beleza? Essas são é algumas informações que eu tenho. Eu não sei se vão liberar ainda para ser vendido aqui no Brasil, beleza, galera? Vamos para mais alguma novidade aqui? E uma das novidades mais interessantes aí é a adição das licenças, né? Da UEFA Champions League, UEFA Europa League e UEFA Europa Conference League e da UEFA Super Cup. É Super Cup, né? no caso aí na no f no futebol manager 2023 e como e é, repetindo para vocês mais uma edição aí é adição aí mas uma novidade interessante aí vai ser É o jogo tá lançando na, na pro console aí de playstation 5 aí tá galera é, tivemos aí uma experiência bem interessante aí né com uma liga licenciada aí no caso foi a bundesliga quem jogou o campeonato alemão aí nos no seus modos carreira aí no Football Manager 2023, vai ter, né, é, vai ter uma imersão mais interessante aí com o licenciamento da, da Champions, né, e como teve aí na Bundesliga, beleza, galera? O lançamento do jogo será no dia 8 de novembro, é sempre bom estar tá repetindo a data do jogo pro pessoal tá ciente, porque vai ter gente que vai me perguntar, que que, qual é... Qual é a, a data de lançamento do Football Manager 2023? 8 de novembro, tá, galera? É, porém, não, não, é, não será possível comprar no Brasil. De modo legal, é, eu vou estar tá trazendo um vídeo pra vocês de como você está é, adquirindo o jogo, né? Da nossa parceira oficial aí, a FM Brasil. Aí. Eu vou deixar o link na descrição aí pra você estar fa fazendo a compra do do jogo aí na nossa loja parceira do canal a FM Brasil Beleza galera vou deixar o um link para vocês aí na descrição para você estar adquirindo o jogo e uma outra coisa que eu esqueci de estar falando para vocês sobre sobre o o modo feminino né do jogo né a gente tem mais ou menos alguns rumores eles falaram que iam ter né no football manager 2022 eles mais ou menos deram de entender que o jogo ia ser lançado é, no 23, né, do futebol feminino, mas a gente, eu não tenho nenhuma novidade sobre isso, né, sobre o, o modo feminino do jogo, como vai funcionar, como vai ser, tá, galera? É, lembrando, data de lançamento do jogo, dia 8 de novembro, beleza? Tamo junto, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um pouco da, das novidades aí que vai ter no jogo, né? Claro que vão ter muitas novidades, muita, muita coisa aí é, que vai vir de interessante aí no jogo, no Futebol Manager 2023. Eu espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo. Se curtiu, deixa aquele like, se inscreva no canal e ative o sininho para estar tá recebendo no, novas notificações. Passem nos nossos canais parceiros. Link na descrição e tamo junto, galera. Muito obrigado aí a todos aí que acompanhou o vídeo até agora no final. E fiquem com todos com Deus aí. E para adquirir seu Futebol Manager 2023, link na descrição, loja FM Brasil aí. Usando o meu cupom aí, vocês têm 10% de desconto aí na, na compra do... do seu jogo, beleza? Tamo junto e fui! <música>